Nessa semana, nós lemos a Parashah Vayetze. A Parashah fala bastante da nossa matriarca Arahel e ensina para gente como, do dia para noite, toda a nossa vida pode dar uma volta completa. Arahel, ela encontrou o homem da vida dela. Jacob Avino, nosso patriarca, eles se encontram. Arahel, ela percebe que com esse homem eles vão construir o povo judeu. Então, já está tudo marcado, eles vão casar, mas vem o Lavan, o pai de Raquel, o Pilantra, e fala, olha, eu quero casar você com a minha filha, mas é, você precisa me pagar, Yakov não tem dinheiro, não tem problema, trabalha para mim sete anos. Uau, que dificuldade, você acabou de encontrar a pessoa, com quem você gostaria de casar e agora vai ter que esperar sete anos, vai ter que trabalhar sete anos para poderem se casar. Tudo bem, o Yaakov, ele aceita, ele trabalha por sete anos, de repente, no dia do casamento, Arahel percebe que tem uma movimentação esquisita, em vez de estarem vindo arrumar ela para o casamento, estão arrumando a irmã dela, Leá, Leá vai ser levada para o casamento e não ela. Tem aqui um problema técnico. A Rahel vai entrar num grande dilema. O Yaakov, ele sabe que seu futuro sogro, Lavan, ele é pilantra, ele vai tentar de tudo para enganar, quando eles combinam que ele quer casar com o Rahel, ele fala todos os detalhes, olha, eu quero casar com a sua filha mais nova, a para ele não tentar trocar o nome das filhas, pegar uma outra Arahel é, de fora, ele sabia que o sogro vai tentar de tudo, então, com certeza, o Yaakov, ele não é bobo, ele vai tentar se proteger de qualquer tipo de enganação, então, ele chega para Arahel e fala, Rahel, a gente vai combinar um código e na hora da rupá, na hora do casamento, você vai me passar esse código. E aí eu vou ter certeza que é você que está comigo embaixo da rupá. As mulheres casavam com o rosto coberto. Era muito fácil colocar uma outra mulher. Vamos combinar esse código e você me passa esse código embaixo da rupá. Só que agora... A Leá, a irmã de Irahel está sendo preparada para o casamento. E Arahel começa a pensar, meu Deus, o que, que eu faço? Por um lado, é o homem da minha vida. Pode ser que eu vou perder para sempre o homem da minha vida, com quem eu ia construir todo o povo judeu. Mas por outro lado, o que, que vai ser da minha irmã? Imagina a vergonha no meio da Rupá, no meio da cerimônia. O Jacob vai pedir para ela a senha, o código secreto, ela não vai saber o código secreto, ela vai ser envergonhada publicamente, uau, todo mundo vai dar risada dela, o Jacó vai descer lá da Rupá, vai embora, que vergonha, ela vai ser abandonada sozinha lá no alto da Rupá. Então, ela tem aqui um dilema, o que, que ela faz? ela vai aplicar aqui um dos conceitos mais bonitos da Torá, chamado Vatranut. Vatranut significa a gente saber abrir mão das coisas. Quer dizer, o Iakov podia ter ficado bravo com ela. No final das contas, a gente sabe que sete dias depois, ela acabou também casando com o Iakov, mas tem uma concorrente agora, a irmã também é casada com o próprio marido dela. Não é uma situação confortável. Mas pela honra dos outros, a Rahel, ela está disposta a abrir mão. Ela abriu mão, Vatranut, ela conseguiu passar nesse grande teste. Será que valeu a pena? Será que agora ela está casada, tem uma concorrente? A Leá consegue ter filhos, ela não consegue ter filho? Está sempre um sentimento que ela é menor do que, a, do que a irmã dela, casou depois da irmã. Então será que valeu a pena? Será que valeu a pena? No mundo, quem é uma pessoa valente? Pessoa valente é aquele que não leva desaforo para casa. É aquele que não deixa passar nada. Quanto mais ele responde na hora, quanto mais ele briga, mais uau! Olha só, esse cara aí, olha que cara valente, que cara corajoso. Assim é no mundo lá fora. Dentro do mundo da Torá, é justamente o contrário. Ensina pra gente o perquei avó, a ética dos patriarcas. Eis eu, Gibor. Quem é o valente de verdade de acordo com a Torá? A covesh et aquele que consegue controlar a sua má inclinação. Aquele que na hora da briga, ele consegue fechar a boca, ele consegue passar por cima, ele consegue deixar para os outros, ele abre mão das coisas pela paz, para não ter briga, para não ter discussão, ele passa por cima. Esse é o guibor, esse é o valente de acordo com a Torá, não aquele que briga com todo mundo. Brigar com todo mundo mostra que você não tem autocontrole. A Torá ensina para gente que isso é o valor verdadeiro, saber passar por cima das coisas. Será que isso teve algum impacto sobre o povo judeu? Olha o que o Talmud vem ensinar para gente. Muitos anos depois, o povo judeu, na época do primeiro Beit Hamidash, o nosso primeiro templo sagrado, infelizmente estavam cometendo transgressões terríveis, entre elas, idolatria. O povo judeu fazia idolatria dentro do Beit Hamidash dentro do templo sagrado, iam lá servir Deus e na saída se curvavam para o sol, se curvavam para as estrelas, estavam fazendo idolatria, na casa de Deus, Deus decidiu que ele vai destruir o nosso Beit Amidash e o povo judeu vai ser levado para o exílio e esse exílio deveria ser para sempre. Acabou a história do povo judeu, a gente vai para o exílio, vai acabar se assimilando, vamos ser escravos de uma terra estranha e vai terminar o povo judeu. Todos os patriarcas tentaram intervir. Deus, mas espera aí, se levantou Abraham Avino, mas Deus, os teus filhos, por favor. Desculpa, Abraham, não vou te escutar dessa vez. Veio Isaac, veio Yaakov, Moshe, Todo, todos os nossos patriarcas, todos os grandes do povo judeu implorando para Deus. E Deus respondeu, dessa vez não dá para escutar vocês. Até que Deus ele escuta um choro. Rahel, Rahel se levanta do túmulo dela e ele fala, Deus, eu passei por cima das minhas vontades, eu encontrei o homem da minha vida e eu consegui passar por cima, e eu vivi com uma concorrente dentro da minha casa, Deus, se eu, que sou de carne e osso, eu consegui passar por cima, você, que é infinitamente misericordioso, não pode passar por cima do erro dos teus filhos, que colocaram concorrente dentro da tua casa? Deus virou para Rahel, e falou Rahel, o teu choro, ele não foi em vão. Teus filhos vão voltar para casa. Por causa de Rahel, por causa desse ato de Rahel, que ela abriu mão, ela passou por cima, na hora da briga, ela fechou a boca, o povo judeu vai continuar existindo. Uau, que mérito incrível da nossa matriarca Rahel, que chorou pelos filhos dela e foi escutado. Para entender o nível de Vatranut, de passar por cima das coisas que Ararelo conseguiu atingir, olha só na continuação da história da vida de Arahel. Certa vez, Ereuven, o filho de Leá, ele encontra umas plantas que eram afrodisíacas, que podiam ajudar a ter filhos. E Arahel ela pede para Leá, você pode me dar um pouquinho, você já tem filhos, eu não tenho filhos. Me dá um pouquinho dessas plantas. A Leá vira para ela e fala assim, não é suficiente que você roubou meu marido. Você quer roubar minhas plantas também. O que, que é isso? E a ela, ela baixa a cabeça e fala, é verdade, eu roubei teu marido, desculpa. Essa noite ele deveria dormir na minha casa, ele pode dormir na sua casa. Espera aí, que história é essa? Quem roubou o marido de quem? A Rahel, ela estava sete anos esperando. E o Jacob só, só casou com a Leá porque teve uma enganação. Porque o Lavan trocou a noiva no dia do casamento. Que história é essa? Você roubou o meu marido. O que, que a gente aprende daqui? Quando a Rahel, ela passou o código secreto para a Leá, ela fez de uma maneira... Que a Leá não percebeu que era um código secreto. Ela fez de uma maneira tão incrível que a Leá achou que, na verdade, desde o começo era ela que ia casar com Yaakov e era ele que é intrometida. E mesmo assim, agora é o momento de revelar a verdade: Olha, minha querida irmã, você foi enganada. Eu ia casar com Yakov. Como eu roubei o teu marido, você roubou meu marido. Não. Ela passa mais uma vez por cima, ela baixa a cabeça e ela nunca revela para a irmã a verdade. Esse é o nível de Rahel, que Deus vira para ela e fala, Rahel, teu choro não foi em vão, Avraham tentou Yitzhak, Yaakov, Moshe, mas o choro de Rahel, esse foi escutado por Hashem, é o choro da Vatranut, de deixar passar, passa por cima, perdoa, vira a página da vida, não fica preso nos problemas, deixa passar as coisas. Quanta brahá, quanta luz a gente traz para o mundo quando a gente aprende a deixar passar. Olha que história incrível de um Rav, Rav al Madini, Zeher Sadek Livraha, Talmid Chacham, um grande estudante de Torá, ele, quando era muito jovem, ele estudava num colel, num centro de estudos para homens casados. Ele era um bom aluno, se destacava, começou a chamar atenção. Árvores altas fazem sombra, não tem jeito. Tinha um outro estudante lá do centro que não gostava dele, tinha inveja dele, tinha ciúmes. Todos os olhos voltados para aquele jovem estudante... E aquele outro, nada para mim, tudo para ele, toda honra para ele, e só falam dele, todo mundo que tem perguntas vai perguntar para ele. Ele começou a ficar inconformado, até que ele tomou uma atitude horrível. Lá no centro de estudos tem uma moça árabe que trabalhava lá, que preparava, fazia limpeza, preparava o café. Ele chama essa mulher um dia, ele sabia que o Ravitz ele chegava todo dia mais cedo que todo mundo para começar a estudar. Ele oferece dinheiro para ela, esse homem invejoso, e fala, olha, eu quero, eu estou te pagando para você sair gritando daqui um dia de manhã que você foi atacada por aquele rapaz. Que ele tentou rasgar tua roupa, abrir tua roupa, sai fazendo um escândalo aqui. Infelizmente, essa mulher viu aquele dinheiro, não era uma mulher muito rica, e acabou aceitando e fez aquele teatro todo, saiu certo dia de manhã gritando, ela abriu a roupa dela e saiu pela rua, que aquele rapaz tinha aberto a roupa dela. Uau, começou uma indignação geral. Como assim? Um estudante daqui, que vergonha para gente, que vergonha para a cidade e... Começou um movimento, inclusive, uma passeata na rua da cidade para colocar aquele rapaz para fora. Olha que incrível. Todo mundo acabou acreditando que aquele rapaz realmente tinha feito aquele ato horrível. Menos o Roshkolel, o rabino responsável pelo centro. Quando ele escutou as notícias, ele foi lá no centro de estudos, ele vê o Raf é Madini sentado estudando com alegria, ele falou, não pode ser, se ele realmente tivesse feito isso, ele não ia estar sentado estudando com serenidade, com tranquilidade, com alegria, é tudo mentira essa história, imediatamente ele mandou aquela empregada embora, e falou, acabou, eu não quero mais escutar essa história, todo mundo voltando a estudar. Pouca gente percebeu, mas o rapaz que era o líder lá daquela passeata para expulsar o menino, ele faleceu no dia seguinte. Aquele invejoso, no dia seguinte, Deus já fez a justiça dele e aquele rapaz faleceu. Mas ficou aquela na cidade, aquela, aquele zum zum zoom, zoom, aquele menino, que o rapaz que atacou a empregada, não foi esquecido tão, tão facilmente. Passaram alguns meses, Yuravitschak Madini, ele está lá sentado estudando e ele escuta uma voz chamando ele de manhã cedo. Era aquela empregada árabe. Ele olha, eu preciso te contar uma coisa. Tudo que eu fiz, desculpa, é porque aquele fulano, ele me pagou, ele me deu dinheiro, mas por favor, me ajuda. Eu fui despedida daqui, eu não consigo mais emprego na cidade, eu estou passando fome na minha casa, me ajuda. O que que o, o Rav Hizkel Madini podia ter feito? Limpar o nome dele agora. Vamos agora, olha, eu até te ajudo, mas eu quero que você conta para todo mundo que era mentira, que aquele rapaz, ele te pagou. Mas o que que ele pensou? Eu vou limpar o meu nome, mas eu vou sujar o nome de uma outra pessoa. Vai ser Hilul Hashem, o nome de Deus. Vai ser denegrido, vai ser manchado. O que que eu vou ganhar com isso? Quer saber? eu vou passar por cima, eu não vou contar nada para ninguém, ele consegue ajudar aquela empregada árabe a conseguir um emprego com uma condição, que você nunca na vida conte essa história para ninguém. Conta o Rav Hiskiel Madini, que a partir daquele dia, a cabeça dele se abriu para a Torá. O nível de entendimento, o nível de profundidade que ele tinha na Torá Nunca mais foi igual. Deus abriu para ele os mananciais de sabedoria e só por isso ele conseguiu chegar num nível muito grande de Torah. Olha a luz que é a gente conseguir passar por cima. Quanta brajá a gente conseguir passar por cima, perdoar, virar a página, não guarda-rancor. Isso traz para a nossa vida e para o mundo inteiro uma luz muito grande. Shabbat shalom.